Algumas mulheres gostam de se fazer de difícil, elas gostam de testar o homem. Então hoje eu vou te ensinar quais são os testes que a mulher faz quando ela quer se fazer de difícil e vou te ensinar a conquistar essa mulher. Primeira coisa que a mulher vai fazer é falar ela não beijo no primeiro encontro, mas ela vai falar isso porque ela quer se sentir mais atraída por você. Às vezes você está na balada, chega uma mulher ela vai falar, ah, mas eu não beijo assim de primeira. É porque ela quer se sentir mais atraída, vai fazer um joguinho, vai se fazer de difícil, vai fingir que não beija, apesar dela estar tá cogitando a hipótese de ficar com você. Ela vai te testar fazendo isso. Outra frase clássica das mulheres é quando elas falam eu não estou procurando ninguém agora. Com certeza você já ouviu isso e é clássica das mulheres. Elas falam isso porque elas não vão ofender você diretamente, mas na verdade, ela não acha que você é o cara certo para ela, não acha que você está à altura dela, que ela combine com você ou que ela esteja interessado o suficiente. Outra frase típica de mulher que os homens escutam muito e que você provavelmente já escutou é quando a mulher fala, você só serve para ser meu amigo, eu gosto muito de você, você é muito legal, mas eu só te vejo como amigo. E aí ela te coloca na friend zone e você fica instantaneamente com raiva, por quê? Ela te acha um cara muito bonzinho, não sente aquela vontade, aquela atração de ficar com você. A mulher, ela fala isso porque você às vezes é muito bonzinho com ela, faz tudo pra agradar. Ela não tem aquele apreço sexual, você ainda não conquistou ela sexualmente. Daí ela vai te ver só como amiga. Quando a mulher, ela te coloca na friendzone, é porque você não fez o suficiente pra ela se atrair sexualmente com você. Ou seja, vai ser mais fácil você conquistar ali a Isval Verde do zero do que você fazer essa reconexão com ela. Você não vai conseguir sair da friendzone dela imediatamente. Você não vai conseguir fazer isso mudar de uma vez. Quando ela fala que você é um cara muito legal, que ela gosta muito de você, ou ela te vê como um amigo ou ela te vê como um gay. Eu vou te dar umas dicas valiosas para você escutar essa frase e saber o que fazer. Quando ela fala assim pra você, ah, eu te vejo só como amigo. Não reaja, não responde, não tente convencer a mulher ao contrário. Muda de assunto, troca de assunto e mostra isso de outra forma. Outra coisa que você pode fazer é quando você escutar essa frase, olhar pra ela, dar um sorrisinho e falar, não, tá bom, muda de assunto. Outra coisa que você pode fazer é mostrar sua pré-seleção ou valor social. Uma mulher, quando ela vê que um cara ele é muito cogitado, essa é uma das maneiras mais fáceis de você conquistar ela. Quando você está acompanhado sempre de mulheres, quando você posta uma foto com mulheres, quando você está num meio social que tem muita gente envolvida, mostre que você tem um bom ciclo de amizade, várias mulheres ao seu redor, que você sabe fazer um bom churrasco, que você recebe as pessoas na sua casa, que você é um bom anfitrião. Uma mulher gosta de homem com habilidades cara que sabe fazer um churrasco, que sabe resolver problemas, você sabe resolver problemas, mostre para ela. A mulher, ela gosta de se sentir segura com o homem que sabe fazer as coisas. Outra coisa que você pode fazer é você tá em casa, tá acompanhado de uma mulher, tá acompanhado de uma amiga, pede para ela fazer um vídeo seu, às vezes cozinhando, pede para elogiar a sua comida, ela fala, nossa, você cozinha muito bem, que comida boa. Você vai postar isso e a mulher vai ver. Quanto mais você mostrar sua pré-seleção e seu valor social, mais atraente você fica para a mulher. Então, para de ficar tirando foto no espelho toda hora, porque isso não é atraente. E se você quer ter assuntos que façam as mulheres se sentirem atraídas, nós temos um manual que vai te ensinar a ter assuntos e a conversar com as mulheres. Se você quiser adquirir agora esse material, é só clicar aqui no link da descrição e se você não quer, não tem problema, você não vai ter assunto com as mulheres, mas nós temos aqui o um material que vai te ensinar a conquistar elas com uma boa conversa. Então, se você quer ser bom de papo e de lábia, clica aqui agora.